Olá sejam todos muito bem-vindos ao condomínio Sense aqui na praia de Xangri-Lá. Essa é uma mansão incrível de arquitetura contemporânea, moderna, totalmente fachada de concreto, pedra e madeira. Quero te mostrar essa linda casa maravilhosa que está à venda aqui no condomínio Sense na praia de xangri Meu nome é Diego Rodrigues, eu sou corretor de imóveis do sul do país, quem sabe seu corretor... Brasil Cara, olha só, que casa fantástica Essa mansão é incrível Ela tem 600 metros de terreno 516 de área construída É um terreno e meio, tá gente? Tem mais, mais 600 metros até Cinco suítes, sendo uma terra e uma master Mais dependência de empregada Elevador, mobiliada, decorada, lindíssima Paisagismo, gente, a casa... É sensacional! Piso aquecido praticamente em toda a casa, gente. Que projeto maravilhoso aqui no Sense! Fazer tempo que não tinha uma casa assim tão diferenciada em tamanho e estilo, né? E eu quero te mostrar hoje, né? Olha só, gente, aqui na frente da casa a gente já tem, para você ter uma ideia, tá um paisagismo lindíssimo. Aqui a gente tem umas dormentes feitas de concreto, feito aqui no local. Paisagismo com desde pedra de rio, de mais de uma tonelada. Todo o paisagismo da casa. Ali do lado, podocarpo, tá? Pra ficar bem exclusiva a casa. Na frente dela, aqui, uma canariense, gente. Deve ter uns 6 metros essa daqui, tranquilamente. Só de jardim, essas pedras, essas canariense aqui. Mais as podocarpo, ali, que é as plantinhas de cerca-viva. Só aqui, de cara, de cara, aqui na frente, já calculo mais de 100 mil reais. Hahaha. <risos> Isso que eu tô desatualizado os preços do jardim, tá? 100 mil reais. E agora, gente, que casa fantástica que nos espera. Vamos entrar, então? Olha só, aqui é o abrigo para você colocar os seus, seus carros, seus automóveis. Olha que legal, madeira. Isso aqui é aço, tá, gente? Pintado de preto. Aço ou ferro marítimo, aço marítimo, ó, ferro aqui. E aqui, meu, cara, eu o TF2, <risos> Com o gol do Grêmio. E aqui abrigo pra carro Lá tem um lugar que você pode puxar Pra guardar alguma coisa Tipo um depósito, tá gente? Aqui pedra aqui na frente Olha que legal esse revestimento aqui, meu cara Olha só que top E são pedras Grandes, hein gente? Olha só Lindas, esqueci o nome delas Acabei me esquecendo Mas tá na descrição aqui embaixo, tá bom? Aliás, você pode chamar a gente aqui no WhatsApp e também, se você tiver um imóvel, qualquer lugar do Rio Grande do Sul, qualquer lugar do Brasil, a gente pode estar tá filmando ele, apresentando ele para aparecer aqui hein, no canal também. Olha só, gente, estou na porta de entrada. Você está preparado? Você está preparado para entrar na sua casa? Só uma espiadinha aqui, gente. Ó. O terreno ele começa com 15 de frente, tá, gente? Ele termina com quase 30 lá nos fundos. Ele vai abrindo para o lago e isso te dá uma sensação maravilhosa lá. Uma vista linda. E agora sim, gente, seja muito bem-vindo à sua casa aqui em xangri la Olha essa porta aqui, gente, porta de novela, meu caro Esse lado é para sair e esse é para entrar Então tem mais espaço para entrar do que para sair Mais uma vez, seja muito bem-vindo à sua casa Gente, que casa diferenciada, maravilhosa Lareira, lenha, gigante, investimento de pedra, vidro concreto, uma viga de concreto que atravessa ali, madeira, um paisagismo embaixo da sua escada, olha que linda essa paredona aqui, gente, essa escada, olha essas plantas, que lindo, você deve estar se perguntando, não, não são verdadeiras, tá gente, ó, quer dizer, não são verdadeiras sim, <risos> essas plantinhas são de verdade, meu caro, olha só, Sim, não é de verdade, cara, é muito parecido Não, é de verdade, essas aqui pelo menos, tá? Essas aqui, deixa eu ver Essas aqui também são de verdade, gente Olha as folhinhas ali, ó Cara, é muito macio essa planta aqui Parece que nem é de verdade Não sei o nome, se alguém souber já me dá a dica aqui Pra mim já aprendendo com vocês também, tá bom? Olha só, gente, linda Aqui então é a sala de estar Duas poltronas aqui, tá, gente? Duas cadeiras de madeira Em um estilo bem diferente, né? Estilo minimalista, assim, né? Sofá aqui para quatro lugares Mais uma poltrona aqui Uma segunda sala de estar aqui, tá, gente? Com um sofá de dois lados, tá? Tanto aqui quanto lá Cara, só aqui nessa parte aqui Mais nessa daqui Já cabe umas 10 pessoas, tranquilo Pé direito alto, tá, gente? A casa, ela tem automação, tá? Você aperta o botãozinho Liga as caixinhas de som Aliás, tem várias, ó Uma, duas, três, quatro Arca central Olha que legal essa a gente No meio do vidro, né? muito lindo esse estilo arquitetônico aqui, aqui gente, ó, deixa eu virar aqui, aqui nós temos o um quadro para você ó, abrir, navegar, para você abrir janela, mexer em toda a casa, tudo por aqui, a hall de entrada, fecha, abre, olha que legal isso aqui, eu não vou apertar, vai que fecha alguma coisa, a gente não consegue abrir depois, então eu já abri tudo manual, <risos> um controle já nos quartos, Aí depois você vem aqui, o proprietário vai estar tá aqui, quando você vier, vier a casa, vai nos explicar melhor do que eu ainda. Olha só, gente, aqui então é a sala de jantar, uma mesa para 2, 4, 5, 10, 12 pessoas. Linda, ó, as plantinhas de verdade, tem, tem água ali, gente, ó. Até tá pegando muito sol aqui, eu acho, até tem uma que tá mais amarelinha ali. Uh, gente, aqui nós temos uma ilha, um espaço gourmet maravilhoso, tá, gente? Todo revestido de granito também, olha que lindo aqui, gente, ó. Aqui uma bancada também, tá gente? Torneira, monocomando Olha o espação que você tem pra trabalhar aqui Pra fazer alguma coisa, olha só Olha quantos armários tem aqui, gente Bastante, né? Muitos armários Aqui embaixo tem um micro, forno Tem duas cervejeiras e uma adega, gente Ou é uma lava-louça isso aqui? Vamos ver uma coisa aqui? É uma lava-louça, meu caro Duas cervejeiras e uma lava-louça Dia a dia, delicado, rápido. Olha que vista linda, meu caro, sensacional, né? Olha só, gente, bem minimalista mesmo, né? Metalon, que mistura industrial, concreto, poucas coisas, pedras. Olha essa churrasqueira aqui, que linda, gente. Já viu churrasqueira concorrente? É só aqui no Rio Grande do Sul, né? Ó, você vira aqui, ó, para subir sua grelha, tá? Se você ficar muito velho, vai queimar o churrasco. <risos> Ó, aqui é o fogão cooktop, lindo, maravilhoso, gente. Já tem o já um exaustor aqui em cima. Geladeira tá lá, nós passamos. Tem uma cristaleira linda lá, gente. Ó, lá também, maravilhosa. Quero chegar logo nessa parte aqui. Olha só o tamanho da área de lazer que nós temos aqui, gente. Ó, olha o tamanho. Olha que lindo. Vou te pular um peixe ali. <risos> Aliás, sempre quando eu tô gravando, os peixes pulo, né? Eles gostam de mim, talvez. Ou querem se aparecer. Olha o tamanho dessa área aqui, meu cara. Piscina em concreto, tá, gente? Com borda infinita pro lago. Ela já é aquecida, tá? Aqui tem o maíro dentro da piscina. Olha que linda, gente, essa fachada aqui. E pra deixar mais bonito ainda, outra churrasqueira aqui, meu cara. Gaúcho ama churrasco, então tem que ter churrasqueira. Se bobear, tem até uma no quarto. <risos> Olha só, gente, ó, aqui tem essas, como é que eu vou chamar, escapou o nome aqui, gente, ó, essas, essas poltronas aqui de área de, de lazer, né, gente, olha que lindo isso aqui, gente, top, né, linda essa área de lazer, né, o sol tá se pondo lá, ali é o clube, tá, gente, dá pra pegar um stand-up, ir no clube fazer academia, é só pegar o stand-up, sair aqui, atravessa lá se quiser, ou vai pela pontezinha mesmo ali, <risos> Ó oh, gente, aqui também é um pergolado de aço, tá, gente, madeira. Cara, isso aqui você tem para sempre. E aliás, tem agora o pessoal tá colocando alumínio imitando madeira. Aí sim, é muito top. Aqui tem mais uma mesa, então, gente, mais uma pia lá. E aqui tem mais um detalhe ainda especial nessa casa, que é mais um deck avançado para dentro do lago. Vamos ali que eu vou mostrar para vocês. Vem cá. Olha só. Nós estamos agora sobre as águas, meu cara. Olha só onde nós estamos Olha o lago aqui, gente, que lindo ó. Esse aqui é o condomínio Sense Fica no Rio Grande do Sul Fica a 120 quilômetros da capital Porto Alegre E quer saber mais um detalhe? Fica apenas um clique para você vir buscar a sua casa Olha que linda ela é, gente Aqui de baixo, olha só Cara, que mansão maravilhosa, hein? Que bela casa Linda residência Parabéns para os arquitetos Aliás, os arquitetos, o Instagram deles está aqui embaixo também, você pode estar tá falando com eles aqui. São gente boa pra caramba. O João, ele fez esse projeto dessa casa. Parabéns! Ficou lindo demais, bem, bem integrada, com verde, com pedra, concreto aparente. Lá em cima, se você não sabe, tem três suítes virado para cá, tem três portas janela que abrem. Nem parece que tem, né? Mas tem. Aquela do cantinho tá aberta lá. Mais um terracinho sacadinho com vidro Mais plantinha lá em cima Gente, que casa linda Ó, Pulou outro peixe aqui <risos> Ai, ai, não posso ir no mar Os tubarões querer aparecer também, né Gente, lindíssima essa casa aqui E voltando, se você tem um imóvel aqui em Xangri-La, Ou aqui no Rio Grande do Sul Ou no Brasil, se você quer que apareça no canal Pode chamar a gente aqui que a gente vai conversar, tá bom? Olha só, mais um detalhe aqui a casa é cheia de detalhes, gente Esse vídeo vai ser grande, tá? Olha só, aqui a gente tem mais uma porta-janela Porta-janela, tem mais uma janela grande Que é da suíte terra Olha esse paredão aqui de pedra, gente, que lindo Olha essa grama aqui Imagina você pisando na grama aqui, gente Escuta o barulhinho, ó Sensacional, né, gente? Ó. Mais umas plantinhas aqui Até uma bananeira aqui, Olha o espação que você tem aqui, gente espera para um chuveirinho ali olha de novo ó, você tem quase 30 metros acho que tem mais 30 de fundos para o lago Op, né? se fosse desse para fazer estacionamento de barco aqui o seu seria o maior ó. <risos> só pelo terreno né olha só gente maravilhosa né vamos agora conhecer a suítes. olha que dia Lindo hoje, não tem muito vento, a água tá paradinha, tá um espelho Lá está o mar, tá gente? O sol ele vai nascer na frente da casa e vai se pôr aqui nos fundos Conforme vocês estão vendo, tem umas nuvens, tá lá atrás lá, gente, ó, o sol Ali é o clube, voltando a dizer pra vocês, olha só gente, aqui ó Aliás, a casa vai ficar mobiliada e decorada, tá? Como você tá vendo Aqui a gente tem um lavabo, um banheiro aqui pra parte então... De fora da casa Aliás, o lavabo de dentro, meu cara Suas visitas vão se apaixonar Você tem que ver, parece uma capa de revista Calma aí que eu já vou te mostrar Nem sei pra que lado que eu vou, minha gente <risos> Ó, aqui, gente, tem a primeira suíte Té Olha só, gente, aqui é, um, é o botãozinho que liga o piso aquecido, tá? Aliás, o piso é todo de porcelanato acetinado olha, olha a porta, uma porta pivotante Pivotante isso aqui, ela tem um pivô no meio, tá? Porta de novela, vamos ver se assim que é mais fácil no quarto. Olha que legal, gente. Bem do vovô não é? Suíte do vovô. <risos> Bom, aqui também tem, gente, ó. Piso aquecido no quarto. E agora, meu cara, olha que lindo esse ambiente. Maravilhoso, né? Ali as aberturas As abrem, tá, gente? Eu vou te mostrar ali como é esse sistema. É. Ar-condicionado. Cabeceira aqui, estofada, gente, ó. Travesseiro já tá aqui também. Prontinho, que ambiente mais sossegado, lindo, maravilhoso Você corre aqui, pula janela, você atira na piscina, cara no stand-up Vamos abrir aqui pra você ver Deixa eu abrir aqui, ó, ó Tela mosquiteira aqui também Tela de mosquito, né? Ó. Aqui, gente, a gente chama isso aqui de brise, tá? É chamado brise Deixa eu ver se eu consigo abrir Vou soltar isso aqui também Cara, não vou conseguir fazer com as duas mãos <risos> Mas ele abre aqui, tá, gente? Isso aqui é chamado de brise Por que que é brise, tá? Porque você pode deixar a janela fechada E vai passar uma brisa aqui, tá? Ao vivo acontece tudo, tá? Mas eu vou... O de cima tá aberto eu vou te mostrar Tá, gente? O mesmo sistema tem de brise aqui nos os guarda roupa tá, gente? Olha só, diferente, né? Aqui, então, gente É o banheiro da primeira suíte Olha só, que lindo também esse meio de capa de revista, ó. Aqui tem um box. Deixa eu ver o um... cascata também. Tem um nicho tá ali. Linda, maravilhosa. Agora, gente, nós vamos conhecer um lugar especial da casa. Sabe que o lavabo nas casas é onde você vai receber sua visita, né? Então, o lavabo, cada vez mais, as pessoas estão caprichando, estão se surpreendendo, sabe? Deixando... Cada vez mais lindo, eu já vou te mostrar Mas antes, só um detalhe aqui que nós passamos uh, Essas aberturas são de PVC, tá gente, vidro duplo E essa aqui, ela corre tudo para dentro da parede lá Lá não tem, já não tem porta, tá dentro da parede Você puxa tudo, ela sai de dentro da parede Aqui também, tá gente, só que tudo se abre Abre tudo de fora a fora Eu não abri para não dar uma ventania aqui Então fica muito bem arejado aqui E olha que legal a vista desse canto aqui, gente bem curioso para saber o que tem lá em cima já vamos lá <risos> aliás essa casa aqui tem até um elevador, meu cara olha que lindo isso aqui isso não é uma capa de revista linda né maravilhosa aliás deixa eu deixa eu fazer uma pergunta para você escreve aqui aonde vocês querem que eu grave vídeo do jeito que eu gravo do jeito que eu sou no Brasil qual a cidade eu fiz uma enquete esses dias e então São Paulo tava ganhando. E Santa Catarina ultrapassou. Agora eu quero que vocês comentem aqui aonde vocês querem que eu grave vídeos. Olha só, temos um elevador, meu cara. Lindo, né? Na frente do elevador tem um espelhão aqui, gente. Ó. Agora eu não sei se é parte da decoração assim ou se faltou um preguinho lá em cima. Acho que é assim, porque é um preguinho no concreto meio cara. <risos> é difícil, né? Olha só. Olha que lavabo lindo, gente Chegamos no lavabo Olha só Aqui a entrada dele Uma pia já esculpida na pedra E olha o tamanho da pia Meu, caro. Olha o tamanho disso aqui Cara, dá pra Dar banho no filho aqui na pia Tranquilo Se você tem um nenê É um mendon tudo junto aqui Olha <risos> o piso aquecido também aqui, gente Olha que legal esses espelhos, gente Diferente, né? Redondinho Olha só, vamos lá. Aqui, então, a parte do sanitário. Vamos botar o papel higiênico. Olha que legal, gente. Ó, tem uma plantinha aqui, gente. Dentro do lavabo. Olha que plantinha linda. Dá um, um ar assim, um ambiente mais agradável, né? E em cima tem uma clarabóia aqui, gente. E alta pra caramba, hein? Bem iluminado aqui. Olha só, então você não precisa ficar preocupado que você não vai... Né? cheirar sozinho, tem a plantinha aí, tem um, um acho que é um bentivica é ali, não sei, um quadro lindo maravilhoso aqui, tá, de concreto aparente, tem mais uma área aqui, ó, aqui é a área de serviço, ó, tem uma escada que alguém tava fazendo serviço mesmo, máquina de lavar, armários aqui, tem toda essa parte aqui, você pode estender roupa que ninguém vai olhar, né, suas roupas íntimas, <risos> Tem entrada pela frente e sai nos fundos. Aqui tem um dormitório de serviço que virou um quarto de jogar. Tipo, joga tudo aqui. E aqui mais um banheirinho, gente. ó a casa é grande, meu cara. Gigante essa casa. Agora sim, minha gente, nós vamos conhecer a parte de cima da casa. Vocês estão prontos? Olha o elevador, gente. Olha que lindo. Por que senão vem dar uma volta de elevador comigo, né? Opa. Gente... Olha só, você compra um elevador por apenas 10 milhões e 390 mil e ganha uma casa. Olha só que promoção. Tá de graça nosso produto, só tem um frete de 10 milhões <risos> e 390 mil. Gente, casa linda, hein? Vamos subir, olha a escada, gente. Ó, Concreto, madeira, LED, plantinha natural, da Oi, plantinha. E esse detalhe aqui eu não sei o que é, gente. Olha que legal. É um aço, que lindo, né, quebrou o ambiente e ao mesmo tempo não tirou a visão e também deixou seguro, né, com segurança aqui, olha o tamanho dessas pedras, meu cara eu me esqueci o nome dessas pedras, eu aprendi há pouco tempo, mas eu me esqueci ela vem lá da Bahia olha só a vista aqui de cima, gente, que você tem aqui bacana, né, olha só o Boy aqui também, ó a casa é toda iluminada, gente Que casa maravilhosa Aqui é a primeira suíte Olha só, o termostato tá aqui já para ligar Primeira suíte A esquerda aqui a gente já tem, então O banheiro social O banheiro social o banheiro da <risos> suíte ó, Até aqui também tem, gente ó. ó. E lá você abre com controle remoto Deixa eu ver se eu consigo aqui Vamos ver o que acontece Olha só Abriu. Bacana, né? Box já instalado do chão ao teto Com nicho de fora a fora também Aqui, gente, então, ó Temos armários aqui na entrada Bem espaçosos Olha só, a casa tem que ser toda planejada antes, né? Aqui já é parede, ó então, o armário está tá no mesmo nível da parede. Gente, o arquiteto aqui foi muito feliz. Que belo projeto. Parabéns. Aqui, então, uma cama de casal, cabeceira estofada, já com ar-condicionado em todas as suítes. Aqui também guarda-roupa, gente, ó. Como um, o pessoal está usando assim, ó. Estilo brise, ó. Lindo, né? E aqui, gente, ó. De novo, abertura PVC. ela mosqueteira. brise vamos ver se esse aqui, tá... Esse aqui tá, bem... tá bem fácil de abrir esse aqui, olha que legal, pode estar tá fechada que ao mesmo tempo tá entrando aquele ventinho e olha que lindo esse jardim aqui gente, maravilhoso né, lá é o mar e pra cá é a lagoa lá no fundo lá, a gente tem uma lagoa se você não sabe e aqui a gente tem um lago nos fundo da sua casa Olha aqui o tamanho do terreno, gente. Olha, vai lá naquelas plantinhas lá, vem vindo, vem vindo, vem vindo, até aquelas outras plantinhas lá, <risos> não dá nem para ver o final, um terreno e meio, gente, gente, só de terreno aqui, eu vou dizer para você, tem em torno de 4 milhões, só de terreno, mais uns 7 para fazer a casa, 6, 7 mil para fazer a casa desse nível, mais a mobília, realmente ela não está cara, tá com um bom preço. Tem casas aqui de um terreno mais de 12 milhões, mais de 12 milhões, cada uma com as suas peculiaridades, né, com seus atrativos, mas essa aqui não está fora de preço, tá muito bom preço, aliás. Aqui o elevador tá, gente, esse é para descer, não sobe mais que isso. <risos> Ó, Aqui a segunda suíte, a terceira, na verdade, a segunda aqui de cima. Olha que legal, o banheiro é parecido até com os demais, gente. Ó, nicho, box de cima abaixo. Aqui, a gente, tem também uma cara boia, gente, ó, em cima. O controle dela tá ali também. Aqui, gente, é uma cama de casal, cabeceira totalmente estofada. Gente, aqui, não sei como é que tá aí na cidade de vocês, mas aqui, hoje, tá fazendo 33 graus gente tá muito quente em pleno março aqui também brise abre essa sacada ar condicionado já tá instalado aqui essa é a terceira suíte a quarta da casa e agora nós vamos entrar na suíte de frente para lá você achou que era master né Ó. Aqui tem também termo para esquentar o piso e tal Apesar de ser quente, de ser praia No inverno aqui no sul é muito frio, tá gente? Não chega sem um frio europeu assim De gelo, cair neve Mas aqui na praia dá em torno De 5, de 10 graus Até 5 pra baixo, 3 Aqui, e é bem frio por causa do vento do mar Também, vento polar, né? Ali ar condicionado split Guarda roupa também Estilo aquele com brisezinha Aqui então banheiro, gente, ó Banheiro da quarta suíte. Esse aqui ele tem um detalhe que eu fiquei pensando e não consegui identificar o, o porquê. Que é esse detalhe aqui. Será que é para sentar aqui e ficar, pela WhatsApp tomando banho? Não sei. Tem aquele detalhe ali. Será, ou, se não é para sentar, já serve para sentar ali tomando banho sentado. Aqui também tem gente no banheiro. Ó, aqui. Aquecido, tem bastante desses relógios de aquecimento, tá? Gente, isso é bom, tá? Porque uh, a conta de luz vem mais barata, tá? Porque se você aquecer um, um com o termômetro o ambiente todo, não tem como diminuir. Então, onde você não está, você não precisa ligar. Aqui tem uma rouparia e mais uns guarda-roupas aqui, uns armários aqui. Olha só aqui. E agora sim, vamos lá, seja bem-vindo. A sua suíte master aqui na praia de Shangri-La. Linda, maravilhosa, espelhou no chão já, gente, ó. Eu amo isso aqui, vai faltar prego e muito espelhinho no chão aqui em Shangri-La. <risos> olha que legal essa cama de casal, gente, ela tem um detalhe que faz toda a volta no colchão, como se estivesse abraçando, confortável ali, né, olha que lindo esse ambiente, gente. Ó, que ligado aqui os lustrezinhos, né. LED nos fundos aqui, gente, ó Atrás da cabeceira Linda, linda, linda Olha só o espelhão ó. Deixa a gente até um pouquinho mais gordinha <risos> Vem cá Olha só, televisor tá aqui Aqui eu já deixei aberto aqui, gente ó Pra você chegar aqui e já Desfrutar dessa vista linda, maravilhosa Olha que legal, até o ralo, gente Lá, ó, é diferenciado, né? Linda essa casa aqui Concreto aparente Olha a vista que você tem daqui. Agora Deixa eu te mostrar a sua sala de banho e seu close aqui, gente. Ó. Olha só. Aqui você pode estar tá fechando isso aqui. Olha e fecha aqui. Fica bem privativo. Aí você acessa aqui. Olha só. Tem espaço aqui. Guarda-roupa aqui. Guarda-roupa lá. Mais umas gavetas aqui. Cabideiro de fora a fora aqui com LED, gente. Ó. Ele é por sensor de presença. Vamos ver se esse aqui liga, ó. Olha só, tá ligando sozinho, automático. Ó, <risos> oh, vocês têm muita energia. Ligaram os quatro cabeleiros aqui. Aqui a gente tem um camarim, tá, gente, né? Pra você. Ou. Pra, não sei como é que você chama a sua cidade. E aqui tem um detalhe, tem um ledzinho ali, você só encosta no espelho e desliga, quer ver? Vamos ver isso aqui? Hein? Vem cá. Ó, oh. <risos> oh, deixa eu desligar, o pai economizar energia, né? <risos> Oh, mais espaços aqui também E aqui, meu caro, a sala de banho Olha que lindo isso aqui Me diz isso aqui não é uma capa de revista, gente? Olha só Duas cubas aqui de porcelana Em cima de um quarto branco Ali que tá, também para aquecimento de piso Três luminárias lindas, maravilhosas, gente Olha só, tô suando, cara Que loucura Quente demais aqui Gente, aqui tem um box Fechadinho, do chão ao teto com uma banheira de imersão aqui E no final dela, gente, ó Olha só que legal isso aqui Umas plantinhas, gente E mais uma clarabó Aqui você curte a chuva, curte as estrelas Olha que top isso aqui, gente Aqui você vai passar momentos maravilhosos aqui <risos> Com o seu cônjuge, né? Olha só, e aqui o nicho é invertido, gente, ó É na vertical, né? Olha que legal Dois chuveiros aqui aqui essa maravilhosa casa tá à venda, pode ser sua, gente. Ela tá com um ótimo preço. Proprietário estuda a proposta, gente. Olha só o cara boy aqui também, ó. Vale muito a pena você vir conhecer essa casa. É diferente mesmo, é diferenciada de várias outras que já apareceu aqui no canal. E eu te aconselho a fazer saber o que? Você anotar meu telefone. eu vou dizer para você, para aparecer aqui na legenda, ó, 51 9, 8, 2, 22 2226 Agora eu disse meu telefone Agora eu tenho que fazer um sorteio para quem vai ser o dono dessa casa <risos> Gente, eu quero finalizar o vídeo Lá na frente da casa uh, Tá ficando assim Tarde, né? Um pouco tarde E o sol tá se pondo Então as luzes já dão um astral diferente para casa Olha só, vem cá Deixa eu te mostrar Olha só, gente, que fachada linda, que casa maravilhosa. Então tá, meus queridos, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Não esqueça de se inscrever se gostou, deixar aquele like, tá bom? Te agradeço de coração. Até o próximo vídeo, então. Deus abençoe seu dia, sua semana. Te dê muita saúde e paz. E aguardo o seu contato para vir buscar a chave, hein? Um abraço do seu amigo corretor, Diego Rodrigues. Até mais.